Boa noite a todos meu nome é Janice Eu sou a preletora da noite Hoje nós vamos falar sobre Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 17, item 11 Corpo, templo do Espírito Doenças e cura A minha letra é meio pequenininha Porque normalmente quem escreve é professora Eu não sou realmente professora Mas o tema é esse Corpo, templo do Espírito, doenças e cura A gente vai refletir Sobre como nós tratamos a nós mesmos enquanto aqui encarnados neste mundo, eu gostaria, vocês estão me ouvindo aí no fundo? Não, vou falar então um pouco mais alto. Obrigada, eu gostaria de convidar vocês todos, por favor, a se acomodarem da melhor maneira possível para a gente fazer uma pequena prece de elevação para aproveitar esses 20 minutos, 30 minutos que nós estamos na casa essa noite para nos conectarmos com Deus, nosso Pai. Então, nesse momento. Nós agradecemos a Ti, Deus Pai Poderoso, Pai gentil e amoroso, pela oportunidade de aqui estarmos, reunidos em Teu nome. De acordo com o nosso Mestre Jesus, aonde um mais estiver reunido em Seu nome, ali Ele estará. Que nós possamos, nessa noite, humildemente, Mestre, sentir a Tua presença ao nosso redor. Que nós possamos captar as energias que provém de Ti, de Deus nosso Pai. Nós saudamos neste momento o nosso anjo da guarda, esse querido irmão que está conosco em toda a nossa existência, que nos ama, que busca nos amparar, que se alegra e que se entristece junto conosco. Nós pedimos que ele esteja ao nosso lado e que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir esse anjo amigo. Nós caminhamos, vamos nos elevando conectando mais e mais a Deus, ao plano espiritual. Já deixamos para trás todas as preocupações, porque neste momento somos criaturas de Deus, sentindo sua presença e sua luz em nossas almas, em nossas vidas. Que o DNA de Deus, que a semente da vida possa pulsar em nossos corações, nos trazendo alegria, nos trazendo felicidade pelo dom da vida. Nós caminhamos juntos e chegamos até Maria de Nazaré, mãe espiritual do planeta Terra, aquela cheia de amor, que nos ensina o amor verdadeiro, que nos ensina o perdão. Nós, crianças espirituais que somos, estendemos os braços a essa mãe querida e pedimos, mãe, recebe-nos em teus braços, acalenta nossas almas, nos compre com teu manto de luz, de amor e de proteção. E nós nos sentimos repleto desse amor, dessa alegria, como crianças nos braços de uma mãe amorosa. E seguimos caminhando juntos, repletos de felicidade, nos sentindo mais leves. E chegamos até Jesus, nosso Mestre querido. Possamos neste momento visualizar em nossa tela mental sua imagem amorosa. Visualizemos Jesus e sua luz que a sua luz e o seu brilho possa chegar até nós, nos tocar profundamente o coração. Nós te agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos em teu nome. Pedimos o teu amparo e proteção. Ajuda-nos a seguir a nossa jornada. Ao lado de Maria, os nossos continuamos caminhando e chegamos até o Pai da Vida aquele que nos dá a oportunidade de aqui estarmos a oportunidade dessa existência aquele que nos deu este planeta que nos dá os nossos lares a nossa vida os nossos familiares que permite que nós tenhamos os nossos trabalhos que nós tenhamos coragem para lutar a ti Pai Celestial agradecemos agradecemos pela tua graça pelo teu amor infinito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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. O meu nome é Janice, eu sou preletora aqui da casa, voluntária. E como eu comentei, a gente vai falar sobre o tema corpo, templo do espírito, doença e cura. Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tiver, vocês podem procurar em PDF na internet que está disponível, tá? É, eu peguei o capítulo 11, o capítulo 11 fala assim, esse, esse capítulo 17 inteiro, ele fala sede perfeitos. E tem várias passagens, eu peguei específica, cuidar do corpo e do espírito, que é o item 11 deste capítulo. Que diz assim, a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde de doença inclui influi de maneira muito importante sobre a alma que é preciso considerar como cativa na carne. A nossa alma habita esta carne, então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Para que essa prisioneira, que é a nossa alma, que habita dentro de nós, viva, se divirta e conceba. Mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto e enérgico. Examinemos a comparação. Eilo, pois, ambos em perfeito estado, o que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as necessidades tão diferentes? E ainda tem um trechinho aqui pequenininho que fala assim, Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Então o tema é cuidar do nosso corpo. No Evangelho, o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus está dentro de nós, do jeito que estamos aqui, nessa noite, cada um. Achando, podemos nos achar perfeitos e imperfeitos, mas o reino de Deus habita dentro de cada um de nós. Nos cabe, obviamente, enxergar e buscar esse reino de Deus. E o mundo, ele é muito convidativo a nós desviarmos totalmente dos propósitos de Deus e viver somente para o corpo, porque muitas vezes nós ouvimos, eu já ouvi muitas vezes na vida e houve um período na minha vida que eu achava que a gente nascia, vivia, morria e tudo acabou. Hoje eu tenho certeza absoluta que somos seres imortais, filhos de Deus. A nossa matéria, a nossa carne, como nós nos vemos aqui nessa noite, ela é passageira, não há menor dúvida sobre isso. Ninguém vai viver, viver para sempre. Ninguém será semente. Mas a nossa alma, ela é imortal. Ela é imortal. E a cada existência, nós temos a oportunidade de evoluirmos, de caminhar cada vez mais próximo de Deus. Mas tudo depende, obviamente, das nossas escolhas, do que nós fazemos. Então, esse capítulo que fala... Sobre o corpo, e aí eu vou entrar especificamente. Primeiro, como a gente trata o corpo, porque muitas vezes a gente come de uma forma desesperadora, a gente judia do nosso corpo. E uma coisa é quando nós sabemos, quando nós não sabemos que estamos fazendo mal à nossa saúde, e estamos já é ruim, agora, muitas vezes, em meio à angústia, à tristeza a tristeza, a depressão, a raiva, a gente come desesperadoramente. A gente come errado, porque várias pessoas podem dizer que adora um torresmo. Mas é gordura. E para onde vai esse monte de gordura? E não estou dizendo aqui, gente, por favor, que pare de comer tudo, não é isso, hein? pelo amor de Deus. A gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio para ter uma vida Saudável. Porque um corpo saudável resulta numa mente sã. As doenças, muitas vezes, elas são causadas inconsequentemente, involuntariamente, por nós mesmos. Existem milhares de doenças psicossomáticas. E existem as doenças reais que a gente vê todos os dias. A, a depressão é a doença do século. É, a gente tem milhares de casos. No mundo, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias. Não existe exceção. Quando eu era criança se falava que a depressão era frescura, era falta de trabalhar. A ciência prova que a depressão é uma doença. Mas a gente, o que a gente pode fazer? Uma coisa é você conseguir entender e saber, ter certeza que nós somos filhos de Deus. Nós não estamos aqui ao acaso. E foi um acidente de percurso. Não existe acidente na nossa vida. Nós nascemos porque pedimos para vir para cá. Nós recebemos esse corpo porque nós pedimos e merecemos por ele. E nós estamos aqui caminhando para uma evolução espiritual. Não é uma evolução da matéria. Mas como a gente trata, a gente se alimenta direito... A gente faz uma caminhada e alguém pode falar assim, nossa, mas eu tenho horror de academia. E eu conto para vocês, eu tenho horror de academia. Mas eu faço atividade física seis vezes por semana, britanicamente, faça sol, faça chuva. Porque eu tenho dor, eu tenho dor na junta, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no quadril, eu tenho dor na coluna, eu tenho problema na cervical. Para eu me sentir melhor, me dar uma qualidade de vida boa, eu preciso fazer atividade física. Não é que eu gosto. É importante? Claro que é, a ciência prova isso. E aí vamos lembrar que o nosso corpo é o nosso templo, é onde habita a nossa alma. A nossa alma está diretamente conectada com Deus. Então nós temos que tratar com carinho o que nós temos, essa matéria. Ela é passageira? É indiscutível. Eu li o um livro da história de Francisco de Assis, e Francisco de Assis, para quem não sabe, ele, ele, ele desencarnou relativamente jovem, mas quando ele desencarna, Emmanuel narra que ele, em espírito ele veio e beijou aquele corpo, sofrido, suado, cansado, porque aquele corpo que ele se desligava foi um instrumento de Deus para a existência dele. Então nós temos que olhar para nós mesmos, e sabermos que o nosso corpo, que a matéria que nós vemos, é um instrumento de Deus para a nossa evolução nessa existência. Então a gente precisa tratar bem o nosso corpo. É, é mandatório isso. No livro de Mateus, no Evangelho, Mateus 4, versículo 4, diz O corpo é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do Espírito. E assim deve ser cuidado e respeitado. Porque quando a gente maltrata o nosso corpo, a gente desrespeita nós mesmos. E para nós é uma coisa que é super importante. A gente pode até falar assim, "Ah, eu faço tudo certinho, mas lá em casa ninguém faz. Mas continua dando o teu exemplo. Muitas vezes a gente não falar, mas dar o exemplo tem um efeito muito poderoso. Mais do que falar, falar, falar, que a gente inclusive se estressa, né? vai queimando todos os neurônios, a gente dá um exemplo para os filhos, para um cônjuge, é importante. Faz uma caminhada. Ai, não tenho dinheiro para nada. A gente vai no parque e faz uma caminhada. Faz uma caminhada, mas uma caminhada não ouvindo o que está acontecendo no mundo, falando dos problemas, da guerra, dos preços do supermercado faz uma caminhada, olha na natureza, olha para o céu, tem aqueles dias com aquele céu azul, que é uma coisa absurda de linda, olha as árvores, olha as flores, respira, respira fundo e agradece pela oportunidade de estar ali caminhando, aproveite esse momento seu com você, eu e meu marido nós caminhamos e corremos juntos, e eu adoro correr porque eu, eu vejo o céu, eu vejo as árvores, eu observo a terra. A gente não consegue conversar, tá gente? Porque correr e conversar é impossível para mim. Mas eu olho a natureza ao meu redor. Eu sinto o vento batendo no meu rosto e sou grata a Deus por aquele vento fresco. Isso é cuidar da nossa alma. É cuidar da nossa matéria. Faz uma alimentação boa. E não, de novo, gente, eu, eu virei vegetariana há algum tempo atrás não é para você parar tudo na vida é ter equilíbrio equilíbrio é suficiente ah, mas não pode fazer um milhão de coisas a gente pode tudo mas a gente vai colher resultado por todas as nossas escolhas porque esse é o livre-arbítrio mas como que a gente escolhe? no livro Consolador escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel fala assim para o homem da terra a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Todos os nossos órgãos, nossos sistemas funcionam bonitinhos. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da construção preciosa de moléstias e deficiências transitórias da Terra. Aí alguém fala assim, nossa, mas aí eu faço tudo certinho, você não sabe que eu tenho uma doença seríssima. E tem gente, tem um monte, tem um monte. Eu tenho, tá? Eu tenho alguns problemas de saúde que eu não consigo nem entender, porque eu tenho, porque eu faço tudo muito certinho. Mas nós não temos nem a mais e nem a menos. Nós temos a dose exata para nossa reflexão. Para nós sermos gratos a Deus por todas as coisas. E para nós nos cuidarmos. Tudo que eu faço é para evitar mais sofrimento para mim mesma. E eu sou grata a Deus por todas as lesões que eu tenho, muitas inclusive de trabalho repetitivo, mas eu me cuido para que elas não piorem. Eu, é cuidar do templo de Deus. E aí tem aquelas doenças terríveis. Terríveis, e tem, tem mesmo. Tem casos que a gente chora de ver. Gente, Deus dá doenças, e as doenças são pedidas por nós mesmos para o nosso burilamento. Para a gente aprender a ter humildade, para a gente se curvar à frente à vida, não é se curvar à frente ao próximo. Sempre que a gente refletir, e eu particularmente, sempre que eu reflito em algo, uma leitura ou qualquer coisa, eu reflito em mim. Nós nascemos sós, né? A gente sai só e a gente parte só. Não vamos perder o nosso tempo refletindo, sofrendo reclamando, colocando a culpa em cima de quem está ao nosso redor nós somos donos de nós as escolhas são nossas há tropeços? claro que há muitos e aí a gente põe a fé em prática a gente lembra do anjo da guarda de falar me ajuda e de se levantar porque nós podemos cair mas como filhos de Deus nós nos levantamos sempre nós nos levantamos e nos levantamos mais fortes quando nós lembramos que Deus habita dentro de nós. E nós falamos, Senhor, ajudai-me a seguir em frente. Há dias que são mais fáceis, há dias que são mais difíceis. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas é como a gente fala, eu, eu parei de tomar, comer açúcar no café. Primeiro dia, o primeiro gole do café amargo, sem uma gota de açúcar, gente, eu achei que eu ia morrer. Falei, oh, oh, meu Deus, que coisa horrorosa, não dá pra tomar isso, foi um gole e eu desisti. Não, imagina, coisa de gente louca tomar esse café sem açúcar, mas eu tinha colocado um compromisso na minha vida que eu podia tomar o café sem açúcar e foi uma sugestão por causa de um exame, é uma sugestão, a escolha é nossa. Aí no segundo dia, porque eu tenho um vício de café depois do almoço, no segundo dia pedi o mesmo café, sem açúcar. Dois goles, meu pai do céu, fiquei até enjoada. Não, não dá. Larguei lá o café. No sétimo dia, gente, o café estava delicioso. Faz cinco anos que eu tomo café sem açúcar. E eu acho um absurdo quem toma café com açúcar agora, porque você não sente o gosto do café. E quando eu ouvia isso, eu falava, que gente, mas que gente maluca tomar café sem açúcar. Mas são hábitos que a gente vai adquirindo. É que a gente precisa refletir o que nós queremos para a nossa vida. O que nós queremos para a nossa alma. Como é que a gente muda? As doenças, elas estão muito relacionadas às atitudes. Às vezes nós tratamos tão mal a nós mesmos, como um protesto para ver se alguém enxerga que a gente está sofrendo, que a gente está aborrecido, que a gente está abandonado, que a gente se tortura criando doenças. Que não faz bem para ninguém, em especial para nós mesmos. Nós não somos dignos de piedade, somos dignos de amor. E se nos falta amor na vida, lembremos que Jesus veio e morreu por nós. Que Deus é nosso Pai, nosso Pai. Ele não esquece ninguém, Somos nós que muitas vezes esquecemos de nos conectar com Ele em meio às tribulações. Então quando estamos felizes, então, a gente nunca lembra de Deus. É uma coisa natural do ser humano. Mas a gente precisa ir treinando essa habilidade de nos lembrarmos e nos conectarmos com Deus. Tem um, uma leitura que fala assim, a cura da nossa alma, a cura da nossa matéria, ela, ela pode ser feita através de uma vida saudável, seja uma, uma doença, doença, ou uma doença da nossa mente, porque elas existem. Através de uma vida saudável, alimentação adequada, prática de atividade física. Através de religiosidade. Religi religiosidade não é vir todos os dias no centro, não é ir todos os dias no, num templo, numa igreja, em qualquer lugar. Religiosidade é você com Deus, primeiro, porque não adianta nada a gente vir, senta e o que, que a gente está fazendo dentro de nós mesmo Então a gente se conecta com Deus. Aqui é o caminho para nós nos ligarmos, o ambiente é para isso. Mas quando nós estamos sozinhos em casa, no momento de deitar, no momento de se levantar, vamos tentar lembrar de falar: Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada pela noite que eu tive porque pensamentos bons geram sentimentos bons, a gente constrói, é que nem decidir vou amar ou não vou amar, a decisão de amar é nossa, não é de ninguém, se eu falar vou amar fulano e eu vou, eu decido que vou, mas se eu falar a ah, pessoa chata, nunca vou amar a pessoa, a gente tem esse poder, e aí outra coisa que fala, contatos sadios com seres humanos, animais e vegetais. Vamos parar de reclamar, de choramingar, de lamentar, de nos encontrar com os amigos para reclamar da vida. Vamos celebrar a vida. Existem dor, tormentas? Existem problemas? A TV pinga sangue? Não assiste a TV, gente. Põe uma música bonita, algo que você gosta, que te traz felicidade. Evita coisas negativas que criam uma atmosfera tensa, uma atmosfera ruim, porque no dia a dia, naturalmente, a gente já vê isso. A gente não precisa de mais. Trabalhos intelectuais. Faz coisas gostosas. Procura coisas que animem a tua, tua mente, que te, te cative, que busque a conhecer algo novo. Algo que, de repente, você queria na infância aprender e nunca teve uma oportunidade. A internet tem um caminhão de informações disponíveis. Em vez de ficar aquele tempão lá olhando Reels, no Instagram, no Facebook, ler coisas gostosas, coisas que vão te agregar conteúdo. Eu leio sobre constelações, sobre os planetas, as constelações, as estrelas, eu adoro, e ainda tem um aplicativo que eu fico lá, quando tem estrela, lógico, olhando as estrelas. É uma diversão mental para mim, porque eu fico imaginando o que será que tem lá. É uma delícia, meus filhos ficam comigo fazendo isso e meu marido, a gente adora fazer isso. Custa nada no quintal de casa. Meditação, mentalização e oração são, são dicas para a gente viver melhor, para a gente cuidar do nosso corpo, do templo, do espírito que habita dentro de nós. Para nós nos libertarmos das doenças, mesmo que elas existam reais, e para a gente encontrar a cura dentro de nós mesmos. Não guerre com pensamentos negativos. Coisas ruins não precisam ser discutidas. Deixa elas para fora da sua vida. Não discute coisa ruim, porque ela só piora na sua vida, ela só te irrita. Você precisa de coisas boas. A gente precisa jogar para o universo amor, alegria, esperança. A gente já tem muita gente no planeta inteiro jogando muita coisa ruim. A gente vê os exemplos que a gente tem hoje em dia. Bom humor. Sorria. Sorria de você mesmo. Sorria de algo gostoso. Se não tem nada para sorrir, coloca uma música que realmente você adora e canta com a música. Cantar é um santo remédio. Tanto que tem o ditado, quem canta seus males espanta, né? A cura do corpo e do espírito pelo irmão José fala assim, coma bem, mastigue bem, respire bem. Ansiedade é falta de respirar. A gente não consegue nem fazer o nosso organismo se oxigenar, porque a gente não consegue respirar corretamente. Aquela respiração curta, ofegante... É a falta de respirar. Aí a gente fica cansado. Quando você consegue meditar, se desconectar, respirar fundo, você acalma sua mente, seu coração, todo o seu organismo. E fato, você se sente melhor. Ah, é gostoso fazer meditação? Não, gente, de cara é chato pra caramba. 30 segundos é tipo, gente, não termina nunca isso. Mas quando a gente vai aprendendo, começa 30 segundos, 45 segundos, um minuto. A gente aprende que é gostoso, porque você se desliga dos problemas. É como se você criasse uma redoma em volta de você e é um momento seu com você mesmo. É o momento que a gente consegue achar Deus dentro de nós. É você com você mesmo, não é ninguém. E não deixe que os, os ruídos, as coisas exteriores te perturbem. Lembre que você é dono de você. E finalmente, para fechar... No livro Atenção, Chico Xavier, também pelo Espírito Manuel, a lição de lá para cá. A máquina fisiológica em que provisoriamente estagias pode ser uma escada para a esfera superior ou declínio sutil para regiões expiatórias, dependendo de ti fazê-la degrau para a luz ou novo salto para o despenhadeiro da sombra. Então vamos todos refletir sobre isso. Criar pequenos hábitos. Ai, não deixa para segunda não, cria hoje à noite. Hoje à noite já fala, Senhor, obrigada pela noite. Que eu possa descansar em paz. Amanhã cedo esqueceu, não faz mal. À noite, lembre, faz uma oraçãozinha. Se conecta com Deus. A fé e Deus dentro de nós nos dá serenidade frente ao mundo louco e todas as tribulações naturais que nós já temos na nossa vida. Esse é o tema da noite. Eu agradeço muito a todos vocês pela oportunidade, por me ouvirem. Que fique realmente essa reflexão e que a gente possa cuidar do templo do nosso espírito. Que as doenças, se elas habitarem, que a gente tenha serenidade. Mas que a gente consiga nós mesmos encontrar a cura através da fé em Deus. Eu convido vocês mais uma vez a fecharem os olhos. a gente nesse momento agradecer a Deus nosso Pai nosso Mestre Jesus, pela oportunidade da vida, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, pelas tribulações que muitas vezes sofremos, que nós possamos, Mestre amado, reconhecer a oportunidade de crescimento, que nós tenhamos, Senhor, sabedoria frente às lutas. Mestre Jesus, Senhor, ajudai-nos a ter coragem, para que nós não desanimemos. Ajudai-nos a ter fé para nos seguirmos nessa jornada, para sermos luz próximo àqueles que estão conosco. E que nós tenhamos, Senhor, sempre serenidade nos nossos corações, para entender que todas as coisas fazem parte de um plano maior, que somos filhos de um Deus generoso, que ama incondicionalmente a todos os seus filhos. Que a graça de Deus, que seu amor infinito habite os nossos corações. E que nós possamos, Senhor, voltar para os nossos lares, carregados dessa energia e desse amor. Que nós possamos contagiar aqueles que amamos, que estão próximos a nós, com esse amor. Que nunca nos falte, Senhor, a sua luz e a sua graça. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigada a todos, que Jesus abençoe e um bom retorno. Quem tem o tratamento, por gentileza, aguarde que vai ser chamado.